Quer aprender a fazer um delicioso bolo de banana sem fogão, sem lactose, sem açúcar refinado, sem nada industrializado e sem farinha? Ou seja, um bolo de banana cru com gelé de amendoim que nem vai ao fogo? Mais simples e impossível? Vem comigo! Você vai precisar de 20 a 22 bananas d'águas médias, em torno de umas 8 a 10 bananas da terra, com a casca preta, mas que meio maduras, né? não tão maduras. Vai precisar de 100 a 150 gramas de banana passa, 100 a 150 gramas de amendoim, algumas colheres de canela em pó e... Duas a três colheres, até quatro, umas 50 gramas de coco seco ralado. E de um bom liquidificador para conseguir triturar bem e fazer uma cauda deliciosa. Vamos começar descascando as bananas e colocando elas num container. sendo saudável, dá para comer coisas deliciosas sem precisar é, industrializar, sem precisar se matar no, no, no, no processo, entende? A gente sabe que as pessoas sentem mal depois de comer açúcar, bolo refinado, cozido, é, no forno, do 300 graus por duas horas, sabe? Porque só alimento fresco, só coisa sendo da horta, tudo cru, in natura, o máximo de nutriente possível, de origem vegetal, o que é mais... Isso é medicina, é medicina, alimento, gastronomia, curmetização da melhor forma. Então, vamos lá, vamos provar. Faz a receita e me cola no Instagram, me cola no Facebook e ensina isso para todo mundo. Vamos revolucionar, vamos levar comida saudável para as massas, que é isso que a gente está precisando. Com a comida saudável, levar mais amor. Então, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, posta seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direto do site e do blog, fique ligado aos nossos cursos retiros e palestras ao longo do ano, principalmente nossos retiros aqui em Saquarim, no Espaço Saúde Frugal, Janeiro e julho, passar cinco dias com nutricionista crudívoro aprendendo tudo sobre saúde, como fazer essa mudança de hábito de forma que não seja que você arranque seus cabelos. Então, tem sete livros já publicados, tem o presto atendimento Adicional, tem cursos e retiros, tem o curso online culinário de transição ao veganismo saudável, vegan Fitness 2, no Hotmart, tem muito, mas muito material gratuito, Instagram, YouTube, Facebook e no site, até mesmo, além de artigos, até mesmo um e-book gratuito. Só não aprende a viver de forma saudável quem não quer. Muita, mas muita saúde frugal, frutas e vegetais e bolo de banana com geleia de amendoim.